Oi, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula do nosso curso Como Começar a Vender Online. E nessa primeira aula eu tenho para falar para vocês um pouco mais sobre o tópico de produtos. A gente já conversou numa aula anterior e se você não está por dentro de tudo, eu vou deixar aqui embaixo o link do nosso grupo do WhatsApp para que você entenda mais sobre como que você pode também vender online. E se você está chegando agora, corre que tem muito conteúdo legal numa playlist que eu vou deixar aqui com 10 tópicos legais e ainda dá tempo de você correr para o nosso WhatsApp e você também participar das outras aulas que a gente vai ter de lives. Primeiramente, você precisa de um produto muito bom para você iniciar suas vendas online. Para você ter um produto bom, você precisa vender algo que você gosta. Então, eu sugiro muito que você procure algo da sua região, algo que você tenha em comum aí, que você já tenha em abundância na sua região. Vamos supor que você more no sertão. Tem uma política muito legal lá, que o pessoal faz muitas sandalinhas de couro. Essas sandalinhas de couro aqui para o sul já é mais difícil de encontrar. Então, seria interessante se você mora no sertão, você usar esse produto que você já tem aí na sua região, que está em abundância, e trazer é, para o universo online, para que você também venda esse produto online. Umas dicas para que você escolha o produto ideal para você fazer essa venda online, você precisa principalmente escolher um produto bem segmentado. Então, você precisa traçar quais as metas que você quer para aquele produto, para qual uh, cliente que você quer vender realmente aquele produto e, principalmente, você tem que traçar as metas para aquele produto. Vamos supor que você quer vender esse grampeador. Esse grampeador, ele vai ser vendido para quem? Para estudantes, para pessoas que moram em casa, para pessoas que querem colocar grampeador dentro de bolsa para carregar no dia a dia. Então, você precisa traçar as suas metas direito para que você também tem um sortimento legal desse produto e você não trabalhe em vão em cima de uma coisa que talvez não vai dar muito certo muito importante que você tem que levar em consideração é sempre o fornecimento daquele material vamos supor que você começa a vender e aí você vende ele 1, 2, 3 produtos por dia mas se um dia você começa a vender 1, 2, 3 milhões desse produto ou, ou mil produtos por dia então você precisa traçar os seus fornecimentos, a sua cadeia de fornecimento de uma forma bem coerente Uh, para início, eu queria deixar um desafio para vocês Eu vou deixar um pouquinho mais para o final do vídeo Mas se você está aqui nesse vídeo e você tem alguma dúvida Coloca nos comentários que eu vou respondendo conforme vai dando a demanda E se você está com dúvidas também sobre o curso Entra no nosso link aqui do WhatsApp, que ele ainda é um curso gratuito E a gente está fazendo uma experiência aí com mais de 20 pessoas Para a gente entender quais é as métricas que a gente tem que atingir para que a gente consiga sucesso com todo mundo então aproveita que esse curso ainda é gratuito totalmente você não vai pagar nada por isso se você gostou desse vídeo também já deixa o seu joinha e ativa o sininho para você ser notificado das próximas aulas que a gente for postando aqui e eu tenho mais um desafio aí para você agora eu desafio você a conseguir encontrar um, um só produto para que você consiga adicionar ele no final das 10 aulas você vai criar uma página e vai colocar esse produto para venda online. Lembrando, a gente está numa jornada e essa jornada ela é muito importante para que você também aprenda a como que você pode vender os produtos online. Então você pode começar com um produto que você já tem em mente, de que você quer vender online, e aí a gente vai começar com ele. E depois você vai exercitar isso para o resto dos produtos que você tem na sua cadeia de produção ou na sua loja. Então vamos lá, eu quero que você escolha um produto e esse produto eu quero que vocês escolham ele bem segmentado, ou seja, eu preciso que você escolha um grampeador, vamos supor, mas eu preciso que você fale pra mim, é um grampeador azul pequeno que cabe em bolsas, mochilas, e vai ser para o público jovem. Eu preciso que vocês façam isso, porque uh, nas próximas aulas a gente vai ter alguns outros desafios, vocês vão, vão utilizar essas matérias dos desafios anteriores, e eu espero que vocês consigam, porque é, um, é meio difícil, parece fácil a princípio, mas principalmente você precisa pensar nessa cadeia de o produto que você quer, uh, qual que é o sortimento dele no mercado, quem que quer esse produto, qual as cores que vende legal, e depois ver o fornecimento desse produto. Então escolha um produto que tenha tudo isso bem adequado à sua realidade de hoje, para que a gente consiga trabalhar mais pra frente com esses produtos, tá bom? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, e para mais conteúdo, segue a gente aqui nesse canal. É um canal exclusivo para as nossas aulas. E se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a minha empresa ou a minha história, eu vou deixar aqui uns cards para que você clique e vá direto até lá. Até a próxima aula. Tchau, tchau!